Salve, salve rapaziada, beleza? meu Abairãozinho aqui. No vídeo de hoje eu vim trazer mais um jogo aí que tá de graça por tempo limitado. Que conta mais um no perfil da Steam. Então vamos lá pro vídeo. Bem, de novo nessa live aqui, é, tá dando mais um jogo de graça. Você clica aqui na moedinha, seleciona esse primeiro aqui, que é o de 50. Copia esse link aqui, dá Ctrl C ou clica em copiar e clica aqui em resgatar. Vai lá no navegador, cola o link. Agora clica aqui em login. Vocês já tem que ter seguido isso daqui. Tem que ter resgatado isso daqui, clicou aqui, clicou aqui, clique here. aguardo 15 segundos, passou os 15 segundos, continue, retweeta, e pronto, tá aqui a chave, tem os 107 jogos, vamos ativar aqui, ativou, e agora tem 108, então conta mais um sim. Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês aí Se eu tiver ajudado, deixa um like aí Só pra fortalecer E deixa um comentário, se inscreve no canal E é isso aí, muito obrigado por assistir Falou!